Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games e hoje a gente vai para o quinto episódio da série de Spider-Man Miles Morales. No último episódio, player, já vamos continuando né, enquanto eu explico aqui, 24% de jogo já no nível 9. Lembrando que a gente está jogando, que eu estou jogando no Playstation 5, no nível de dificuldade espetacular, que é o mais difícil. tá? Acredito que depois que a gente terminar, libera um novo modo, um novo... Uh, uma nova dificuldade. Então, player, na, no, último, no último episódio, na última gameplay, a gente invasiou, in, invadiu a Roxxon e a gente... Pra, pra in, encontrar... Mario, sabe quantos seguidores você ganhou depois que o aplicativo foi pro ar? Nossa, e toda hora que eu vou falar, esse cara não para, é né? Anúncios, mas eu tava fazendo uns cálculos e eu acho que a gente devia reconsiderar. Não. Tá. Não. Claro que não. Beleza. Então vamos lá. No último episódio, é que o que acabou celular. acontecendo? A gente Sim. achou é, o celular ele das, da fila fim. Que eu a energia de um reator de o quê? Ele derreteu. Como que você não morreu? Até pareceu que eu tava. Mas daí eu liberei toda a energia numa mini explosão. Olha, por sorte eu não destruí o laboratório inteiro. Cara, quer anotar tudo sobre seus poderes novos? E o que, que você vai fazer agora? Bandeira de Wakanda? Vou oh, no que background. da hora. Não sei o que é Israel? essa bandeira de Wakanda é... aí, não. mas eu não tenho outras pistas. Sabe o que eu vou fazer? Uma lista de prós e contras, não. Uma lista de prós e contras, sim. Eu tenho que desenrolar, enrolar, mano. Ah, tá bom. Bom, boa sorte. Se precisar, me liga. Então, ele já explicou mais ou menos ali A gente foi atrás Do, do celular da Finn Porque tinha um vídeo lá Que poderia comprometer a Roxxon E o celular acabou Derretendo né? Porque depois que ele Destruiu o reator lá Com a bioenergia Cara, ferrou tudo Então, vamos procurar qual que é a próxima missão Aqui pra gente continuar que eu sou uma fanática pelo Spider-Man Usando as palavras do produtor v. E agora, ele tá querendo um debate comigo. O Jameson é treinado em debate e um jornalista bem-sucedido. Mesmo que eu esteja certa, não significa que eu vá vencer. Às vezes, o lance não é dizer a verdade, e sim, falar mais ou gritar mais alto. Mas esse debate vai rolar. Eu não me perdoaria se não tem Vamos ver e, poxa, Todo que vem alguma coisa. Semana que vem vou postar uma versão editada do debate com o que, que é isso aí? Símbolo do Batman? Isso aqui de são, são as missões lá te dos, dos hologramas. Tchau. Mas a gente precisa fazer algumas missões, né? Tá rolando um assalto aqui. Vamos lá ver o que rola. Então. Vamos lá, então. Phoenix e pedir para entrar no underground. Oi, Miles. Você tá bem? Ah, uh, sim. Por que você quer saber? Ah, é... Eu vi as notícias sobre o começo da sua mãe. estamos bem. Tem um tempinho para tomar um café? Ah, até estou. Eu conheço o um lugar na Edson, perto da torre Física. O café de lá é simples, mas eles não fazem para tirar fotos mesmo. Vale a pena. Legal, te encontro lá. Beleza. É isso. Eu tô quase me infiltrando num bando perigoso de criminosos. Da hora, da hora. <risos> da hora da morte. Beleza. Missãozinha liberada. Vamos jogar teia. Tá bem bacana. Ele. Ele tem algumas acrobacias novas? Opa. Como assim, galera? Deixa eu fazer minha missão tranquila aqui. Algumas acrobacias que, dependendo da acrobacia, da acrobacia que você faz, ele joga a teia de uma forma diferente. Olha que legal. Se você faz para direita, ele faz de uma forma. Se ele faz para a esquerda, de outra. ó. Para baixo. Opa! Nesse prédio aqui, será? Oh! Em cima, hein? Vamos ver, vamos ver. Trocar de roupa, né? Encontrar a na lá que tá do lado do mal. Ou não, né? Ligou. Não dá pra saber. É bom dar uma pausa. Do quê? Ah, sei lá. De tudo. Então, eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá.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 Você é um bom amigo, Mayos. Hum, não sei nada que vai rolar isso tá aí. Tá bom, vamos nessa. Deixa um pouquinho. Fisk. Inglês em espanhol Você é. Você sabe fisisk. que eu não curto a altura. Você vai ficar bem, <risos> Eu tô de olho. Não curto a altura.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 Mostra que você é corajoso. Eles estão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda, você vai ficar bem. Eu só que lembra The Last of Us parte 2, cara. Uma, uma parte que a gente joga com a Abby que é exatamente isso, ela tem brilha de altura também. Vinde que está caindo, isso. Nossa senhora. Meu negócio é alto, não é para qualquer um, não, meu.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 Agora não. Temos um novo recruto. <risos> tá bom. Nossa. A galera Segurices tá armada. Tudo. Sim. Enquanto tiver arma nova, o underground continua fiando Uma espada de matéria programável. Novos inimigos, novas soluções. Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana. Isso, eu tenho que explicar para ele. mas eu tenho que resolver uma coisa. Aguenta aí, tá? Ah, claro. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guarda no forno. Talvez eu ache umas pistas aqui. Isso a galera tá em peso. Que parece uma rave. Com certeza, ela vão descobrir, né? Quem ele é. <risos> Focando no marketing transacional. Trouxeram não. ele pra cá? A gente tem que se preparar pra quando não tiver a Tinker. Ela vai pra algum Os caras querem se ligar, se se ligar da. da... Desde o, Mas o Mas é ele. Desde o bafo do diabo, cara? Você não... Você não vai ter futuro, hein, cara? Olha a pistas aliás, achei. Isso é da Gang do Matin bafo do diabo. Pra conseguir derrubar os demônios, a galera é bem treinada. E onde eles treinam? De suprimentos, passado babaca roubando A cidade bala chover do céu. não aqui, ó. Morrei do crime. Tá o é, Fisk não ia gostar disso. Pois é. Cooperatinha segredo e é sapão pra todo o canto. Achamos tudo. A dor do Fisk é nossa agora. Salas secretas. Bom lugar pra esconder uma substância mortal. Hum, eles podem estar usando as salas secretas do Fisk no terre. Acabou o intervalo, gente. Grupo 2, vai lá pra baixo de treinar. Acho que é onde eu tenho que ir. Tava na hora do. Dá gente, devagarzinho. Tem que atualizar o aqui. Bota o traje. Nossa, foi como teve a, a primeira luta, né? Logo no primeiro chefão do aranha. Mãe. É, quer que eu vá para casa? Agora. Sério? É, o pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você conta para ela que eu não a acordando. Valeu. Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. Nossa, e agora mais. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Quem, quem? Eu tô na ventilação. Boa.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 Nossa, quase que a galera me vê. Nossa. Eu uma sala Nossa senhora. Gostei Também gostei, cara. Bom. Tô ficando no Beleza. Tá seguro. mais rápido, Caraca, meu. Na primeira luta destruiu essa parte aqui. Na luta era do Homem-Aranha Corrida do Crime. O Peter, né? Esses snipers aqui são os mais perigosos Já era. Apago. Ah. Tá. Seguro. Deixou. Mais um. Quem mais tá sozinho? Calma. Acho que não tem mais ninguém sozinho aqui, cara. Não ah, tem uma louca ali, ó. acredito que apostei nisso. Fora da ciesta. Que bom. Cadê? Tem mais um cara ali. Deixa eu pegar ele de por aqui. Beleza. E agora? Concentra. Agora mira. Bom, vamos montar minas. Ah, que seja, o saco dele. Um grupo nesse Isso. Olho cima. Não puxa, aperta. Espera lá. Perigo, perigo. Vou tirar. Peraí, eu queria ver o bicho pegar. Atenção, atenção! Nossa! <risos> sem chance. Não, vai é, vai é mim, mas... não vou ficar com pena de vocês, Python! <risos> me viram, cara. Me viram! Ah, me viram, mas. Velho. Pode ficar para você. É só uma Caraca, Caraca eu tô falando, né? Esses snipers são, os... snipers não, né? Os caras, os caras de arma são os piores, velho. Caraca. Pior aqui? Vou ter que fazer tudo de novo, velho. Não sabemos de ter. Ferrou. Caraca, velho! Caraca, velho! Agora vai ser difícil! Eu preciso pegar os caras de arma primeiro! Caraca! Vou ter que pegar todos os caras de arma, velho, não tem jeito. Dá pra. No espetacular. Cara de arma, aí meu tem que eliminar todos. Ali, beleza. Sabia que eu ia conseguir. O chute tá bom. Da outra, tá, a barra. Melhor, tá chegou com isso. Vai deixar marca. Deixa eu marcar os. Beleza. uma boa luta. Ah, qual A gente treinou isso. Beleza, mais um. Respira. Respira. Uma mina quase me viu não, não tem mais, tem aqueles caras de arma ali Não tem um cara lá em cima Ele está aqui ó. Beleza Bom, agora o resto vai ter que ser no, na porrada Deixar marca, né? Tem que pensar mais rápido, hein? Eita, viciado. Caraca, mano. novo. Caramba, tá difícil essa parte, velho. Tá difícil essa parte, querido. E o pior, velho, quando você morre, você quer voltar e fazer mais rápido, né? então tem que fazer tudo de novo. Putz, isso aí que ferra, né? Até dá para pegar aqueles caras ali Beleza. É verdade, tem a camuflagem, esqueci Oh, caraca, não era para isso aconteceu? Mano. cara, mano, esses caras com as armas deixam o saco, velho. muito difícil, mano Tá muito difícil É bem difícil, velho não, não consigo pegar esse maluco Ferrou, mano, o cara me viu. Bom, vamos ver que eu. Vamos ver o que dá para fazer. o là tu que eu pagar Toma, querido. Caraca, velho. O negócio tava tá em no chão, velho. Como que o negócio pegou? Que droga. Vamos lá. Vamos seguir o plano. Calma. Calma. Ele ainda, né, velho? A galera de arma é embaçada. Depois eu vou ter que pegar espalhar aqui nos outros três lá de baixo. Isso aqui é fácil, já era. Beleza, Dois um beleza Acelera. mais um duas barras cheias eu vou fazer o seguinte inclusive eu vou ver o que tem aqui você desbloqueou um novo espaço de modificação de trajes ah, tem alguns trajes trajes já mas vamos com esse né para seguir o jogo mesmo, e de habilidades, vamos ver o que a gente consegue, a gente tem quantos pontos de habilidades? a gente tem dois pontos de habilidades, então, é que o, o vídeo, a minha, a minha web tá bem na frente ah, aumentar a área de efeito do golpe venom tá, é verdade, esse golpe é bacana golpe é esse aqui, eu quase não estou usando ah, esse aqui permite acumular o... Uma segunda a finalização diminui para 10 Putz, isso aqui é ótimo Fechou Esse aqui aumenta que é esse aqui Ao se derrotar um inimigo, -se o inimigo, ataque se golpe final, não consome energia da camuflagem Tá legal Bom, eu vou... coloquei é esse aqui Os inimigos atordoados por venus são... Que são atirados, isso aqui é chato, quase não faço eu vou desse aqui, ó. Aumento a área de efeito. Beleza. Então a gente tem Beleza, agora sim, minha garoto. fica presa aí, querida. E você, garoto, toma um cascudo. agora Você fica lutando com isso aí Que doideira! Nossa senhora, beleza. 37 de beleza. combo também. Nada da fina ainda. Em algum lugar ela tem que estar. Tá. Eu numa entrevista com Fisk em que ele disse que amava arte útil. O que significa isso? Eu não sei. Mas acharam várias passagens secretas atrás de obras de arte na casa dele. Então. Tá, saquei. Vou procurar. Vamos procurar algumas obras de artes. Ah, hum. verdade ei eu achei uma coisa louco oh, escada secreta escada secreta nossa foi difícil passar aí essa, essa parte Tem saídas secretas assim Será que o Fisk planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido, talvez ele tivesse conseguido fugir Vamos começar a dar ideia para os super-vilões, beleza? Meu, tá muito bonito o gráfico, né, cara? Eu sei que você não quer três pessoas adoeceram depois da ponte Três! A gente sabe como o Orphoan é perigoso? Você sabia que ia ser perigoso? A gente fez um acordo se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora. O Underground não tem tempo pra gente mole. O Ouviu isso? O uniforme tá deixando o Underground doente também. E não tão... nem aí pra isso. Caraca. Você moveu o um uniforme? Com cuidado? Sim, pra periferia. Kinky. Transferiram o uniforme Não sabemos se o recipiente é seguro Tava quente zunindo. acho que instável É aquele novo Spider-Man Os poderes dele mexeram com a estrutura Não deixa ninguém mexer nisso Vai pegar ele Os esconderijos, o uniforme tem que estar em algum deles Me dá uma imagem mais clara Aí dá pra apurar mais Não sabemos muito sobre esse treco O que é, de onde veio Meu irmão criou o uniforme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 Eu quero energia, geradores, baterias de carro, o que achar? Caramba, nossa a espada. Pressione L1 mais i mais triângulo para dar um, um impulso venom. Caraca, moleque! Cara, sei lá o que eu fiz, mas deu certo! Tá bom? Manda ver aí. Eu vou pesquisar o um mapa que você achou e ver o que eu desculpo. Legal, eu vou continuar dando choque. Ah. caraca ele, ele ele joga o cara, ele arremessa, sei lá o que ele faz. Caraca, meu. Ali corta a teia, né? Já posso riscar a luta no cofre da máfia da minha lista de desejos. <risos> Não vou perder vocês, pai. Isso logo é muito louco. O que tá por aqui é inevitável. Hum. Já era. Animal, velho. Eu limpei a foto que você tirou do mapa. Parece que o underground tá ocupando canteiros de obra velhos do Fisk.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 Tentando descobrir por que o Speed Nonagon fica dando pau. Mais um. Galera, tá muito intenso o jogo. Essa dificuldade, eu morri várias vezes ali, vocês viram. Mas tá bem bacana. O vídeo já tá dando aí, deixa eu ver aqui, 40 minutos. Pra gente não cortar o vídeo no, no meio, né? Ou ele não ficar longo também. Eu vou ficando por aqui. A gente termina essa missão, esse quinto episódio aqui. Que a gente volta, possivelmente, amanhã com mais um novo vídeo aí. De Spider-Man Miles Morales, beleza? Se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, o like. Se você curtiu o vídeo, coloque nos comentários também o que vocês estão achando aí. E eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!